E aí você pensa que nem tudo está conectado. Na verdade, esse cara aqui, que é uma jarra de chá, né? na verdade um, um, um fervedor de água moderno, né? Já está totalmente conectado, inclusive com comandos, né? Já na Amazon. Ou seja, aquela conversa que a gente já tem tendo de que você vai começar a controlar tudo via voz, aquela coisa toda da casa conectada e tudo mais. Esse cara aqui está sendo vendido no Reino Unido a 129 libras, né? o que é relativamente aceitável para algo já totalmente conectado e que também né, envia alertas e, e tudo mais. Ou seja, está começando a baratear, né? não é mais aquela coisa tão maluca. Para quem quiser mais informação, appkitto.com. É Tá? E aí você consegue chegar nesses caras aqui. Por enquanto, está sendo vendido só na Europa. Mas em breve deve chegar para o mundo todo esse, esse camarada aqui.